Olá a todos e bem-vindos a mais uma curta lá aberto sendo esta a última curta das nossas sessões que tentam falar um pouco de tecnologias, educação e cultura maker. Iremos voltar, esperemos nós, em setembro com novas ideias, novas, novas curtas, novos projetos para sempre tentar construir esta knowledge base de tecnologia, educação e cultura maker. O tema que nos traz hoje aqui é a utilização de Inteligência Artificial nos meios de educação. Nós podemos falar muito sobre a questão da Inteligência Artificial na educação no sentido de que transformações terá, o que potencial terá. Ou então, podemos pegar em várias ferramentas de Inteligência Artificial e trazê-las para a nossa sala de aula, para os nossos alunos em vários contextos. Especificamente, Neste caso, mais específico, em contextos mais artísticos. É possível fazer isso hoje em dia com as ferramentas que temos ao nosso dispor, sem grandes conhecimentos sobre inteligência artificial, mas com os suficientes para podermos trabalhar isso com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos alunos, mostrando-nos que esta tecnologia existe, qual é o seu potencial, que não é magia, que é tecnologia, que o que é que está por trás dela, e de forma lúdica e de forma uh, divertida. Mas antes disso vou falar-vos um pouco do projeto do lado aberto. Aliás, minto. Antes de vos falar sobre, sobre o lado aberto, vou só aqui pôr uma coisa a correr que demora o seu tempo. Demora o seu tempo. Agora já está a iniciar o processo, vamos então arrancar para instalar este algoritmo e agora vamos esperar que o algoritmo se instale, este é o mais lento e é aquele que eu tenho que iniciar antes de começar a mostrar porque senão vocês não vão ver os resultados, Bom, ele já carregou, vou-lhe dar aqui um input, canMachinesThink e vamos aqui correr o algoritmo e deixá-lo correr. Antes de falarmos sobre o conceito de uh, dispersão plástica potenciada por IA, uh, queria só falarmos um pouco do Lado Aberto e de nossas iniciativas. O Lado Aberto é um, é um fab Lab e uma associação que reúne um conjunto de pessoas muito ecléticas que gostam de uh, fazer, fazer coisas, desenvolver projetos e partilhar o que sabem uh, cruzando arte, tecnologia, 3D, em impressão 3D, no fundo colocar o que sabemos ao, ao serviço da comunidade. Convido-vos a visitar o nosso site, laoberto.pt, onde podem encontrar informações sobre os nossos projetos, sobre as iniciativas que desenvolvemos, no caso, por exemplo, da Fab Experience ou dos bootcamps que organizamos. E gostaria só de salientar que no próximo sábado teremos um workshop interessantíssimo sobre como construir um robô desenhador, um chamado Artbot, que nos permite cruzar eletrónica, programação e artes. Convido-vos a conhecer o nosso espaço, convido-vos a conhecer o nosso, as nossas iniciativas, porque sublinhando sempre as palavras do nosso grande líder e fundador, o António Gonçalves, o que interessa no fabulado na cultura maker são as pessoas, não são os gadgets e as tecnologias. É as pessoas, os seus saberes, as suas partilhas. Posto isto, o tempo que nos traz aqui, aqui hoje, neste último, nesta última curta da... da da época de curtas de aberto, é a questão da inteligência artificial e como usar a IA em contextos educativos. Podemos falar sobre o uso de IA na escola, podemos falar sobre o impacto da IA na sociedade e na escola, mas mais divertido do que falar é fazer. Infelizmente, hoje temos já um conjunto de ferramentas que nos permitem pegar em algoritmos, pegar em ferramentas de inteligência artificial e levá-las para a escola e pô-las nas mãos de nossas crianças. Há várias, há várias formas de fazer isso. Por exemplo, podemos usar uma aplicação web como o Cognitive mates para, a, usando por exemplo a sua opção Code and Play, para desafiar os alunos, as crianças, a criarem pequenos programas que incluem blocos que estão ligados a algoritmos de, de inteligência artificial. nomeadamente no conhecimento, no conhecimento, no conhecimento de imagens, no treino de visão, ou no treino textual, ou até mesmo no treino de sensações, ou seja, do reconhecimento de expressões. Este projeto vem do MIT, está na sequência da linguagem de programação Scratch, é simples de usar, e permite às crianças e jovens criar pequenas aplicações, usando o seu computador ou o seu tablet, que tiram partido de algumas valências de inteligência artificial. Um outro recurso, também muito interessante, chama-se Machine Learning for Kids, que a, contém um conjunto a, muito grande de recursos e ligações para explorar algumas vertentes da inteligência artificial, nomeadamente a vertente de Machine Learning, de aprendizagem automática, em projetos com crianças e jovens. E a diversidade de recursos que, que este projeto nos mostra é mesmo muito elevada. Outro projeto interessante para, para que as vossas crianças consigam desenvolver pequenos projetos que vos permitam compreender o que, é, o que é a inteligência artificial, realmente o, o, o treino de algoritmos e uh, o deep learning, o machine learning quer dizer, é a aplicação Teachable Machine da Google, que como, como o nome indica, permite-vos ensinar uma máquina a reconhecer as pressões faciais, a reconhecer objetos. Não é claro o algoritmo completo daqueles complexos, mas assim, uma, uma, uma aplicação nos permite saber como é que os algoritmos de reconhecimento de poses, de reconhecimento facial, de reconhecimento de sons e imagens funcionam. Ou seja, e aprendemos isso fazendo, treinando os nossos próprios algoritmos. Para os que utilizam o recurso riquíssimo que é o Code.org, eles têm um conjunto de pequenas experiências de, que permitem às crianças perceber como funciona a inteligência artificial usando pequenos jogos e pequenos percursos de aprendizagem e que eles passo a passo vão construindo pequenas aplicações dentro do, da lógica do Code.org que é sempre muito, muito direcionada que lhes permite ficar a conhecer os principais aspectos da IA. Outra aplicação muito interessante para explorar a inteligência artificial na sala de aula é o Pictoblox. Que é o Pictoblox é uma aplicação baseada em Scratch foi criada com o fim expresso de incorporar elementos de machine learning dentro de projetos secretos para crianças. Atenção, uma pequena desvantagem, ela é gratuita, mas se quisermos usar os algoritmos de machine learning estão incluídos, temos que criar uma conta e com alguns valores em pagamento. Para quem usa aquelas plaquinhas fantásticas chamadas microbit, quem está já a trabalhar com a versão microbit v2, são equipamentos que têm já capacidade suficiente para correr pequenos algoritmos de inteligência artificial. E aqui este projeto, por exemplo, mostra-nos como fazer com que o nosso microbit reconheça a voz e haja em conformidade. Ou seja, a capacidade de levar esta tecnologia às mãos das nossas crianças já é tão possível que uma simples plaga controladora como o microbit, que é desenhada e concebida para para trabalho, para trabalho em escola com crianças, já permite eh, aplicações de IA, ou seja, já permite que nossas crianças consigam trabalhar com isso. Dentro do eh, projeto Europe Code Week, existem também alguns recursos que eh, mostram como usar a inteligência artificial em sala de aula. Meandante, como usar a IA para criar experiências estéticas ou como usar a IA para aprender como é que uma máquina virtual é treinada. Ou então, em recursos mais profundos, a aprender mais sobre Inteligência Artificial. No entanto, estas questões, estas aplicações que vos mostrei, permitem trabalhar com IA's ou ver vários projetos. Mas o objetivo desta sessão de hoje era falar sobre a expressão de plástica e como podemos usar ferramentas de Inteligência Artificial para potenciar a produção plástica e começo por mostrar uh, o, um dos mais controversos um, projetos, controverso no sentido de, de comercial e não no sentido técnico, que é o projeto Obvious, que há alguns anos atrás se, se tornou, digamos que, famoso porque colocou cá fora um colocou cá fora um, uma a obra de arte, um quadro, uma pintura, foi totalmente produzida por índice artificial e colocou à venda num site de leilões com, até com um bom lucro. Aqui a questão é, será que as máquinas conseguem sonhar? Será que as máquinas conseguem produzir arte? Será que as máquinas são artistas? Tal como nós o conseguimos fazer? Essa é uma questão interessante, mas cara, é uma não questão. Porque mais interessante do que ver uma máquina a produzir algo que depende sempre do seu modelo de treino, é tentar perceber como é que uma pessoa consegue usar o modelo de treino de um algoritmo artificial para potenciar a sua expressão plástica e como já é fácil fazer isso com crianças. Existem várias aplicações, até mesmo para telemóveis, que nos permitem trabalhar com estes aspectos da inteligência artificial, ou seja, da expressão plástica, da criação, etc. Uma das que gosto de abordar com os meus alunos é a Deep Dream Generator. Por duas razões. Primeiro porque nos, nos leva quase que ao à incipiência ao início da, da, da utilização de IA como forma de ferramenta de expressão artística. O Deep o Dream Deep Generator baseia-se nos algoritmos vou só aqui mostrar Deep Dream. Que foram aqueles primeiros algoritmos que, quando surgiram, nos deslumbraram com aquilo que a IA conseguia fazer em termos de imagem. Estes algoritmos foram desenvolvidos pelo investigador Alexander Mordintsev, e o objetivo dele era tentar perceber como é que uma, um algoritmo de processamento visual compreende uma imagem, como é que ele interpreta. E o, resultado, e o resultado foi uma coisa completamente fora do, do, do espectáculo porque estes algoritmos conseguem recriar imagens de formas perfeitamente surreais, quase assustadoras, outras vezes quase Isto, Esta investigação tem já alguns anos, portanto, hoje em dia já se tornou quase, quase coliqueiro, e uma, uma aplicação como o Deep Dream Generator, Generator permite-nos muito facilmente colocar, nós próprios até, a brincar com estes algoritmos sem necessidade de ter máquinas muito poderosas, tudo funciona em interface web. O Deep Image Generator é uma aplicação da Google, apesar de não estar aqui explícita. É gratuita, se bem que tem, tem limitações. Temos um limite de 20 créditos de energia diários. Para quê? Para não abusarmos do uso destes algoritmos, claro. Como é que ela funciona? Depois entramos com, entramos com uma conta, criamos uma conta. Temos a opção Generate. E na opção Generate podemos importar uma imagem para o nosso ambiente do Deep Dream Generator. E no meu caso, para acelerar as coisas, não vou importar imagem nenhuma, vou usar uma imagem que já tenha uh, incorporada aqui um, neste aqui no, no Deep Dream. Depois de escolher a imagem que eu quero, posso escolher o tipo de algoritmo que vai processar a minha imagem. O Deep Dream é o algoritmo original, ou seja, é um algoritmo que foi treinado com imagens de animais Portanto, quando ele lê o ficheiro que nós lhe enviamos vai reinterpretar com aquilo que conhece. Este é o um ponto mais interessante que quando trabalhamos uh, IA com crianças ele é vai los a perceber que isto não é nenhuma magia, isto não é nada, não é nada transcendental, é claro que é complexo, mas no fundo quando um, um algoritmo produz uma imagem destas ele está apenas a fazer aquilo que cada um de nós faz no seu dia-a-dia, -dia, que é tentar interpretar aquilo, aquilo que vê com base naquilo que ele conhece. Isto, isto costuma ser uma revelação para os alunos, porque eles pensam sempre que é uma coisa mágica, é uma coisa fantástica, mas na verdade é quase como eles fazem. Ou seja, o algoritmo conhece um conjunto muito restrito e específico de imagens, ou seja, o algoritmo depende sempre do seu modelo de treino, e com base nisso é que nos dá os resultados que são sempre surpreendentes no caso dos algoritmos de na base do conceito do Deep Dream está uh, um, um outro tipo de, de algoritmo que são os algoritmos de transferência de estilos. O Deep Dream que vos mostrei, essencialmente, vos mostrei, mas portanto, já, já o eliminei. O Deep Dream vos mostrei, essencialmente, o que é que ele faz? Ele conhece, uh, vou, vou aqui então mostrar aqui, ele conhece um tipo de imagens muito específicas foi treinado com fotografias de animais e de, e de, e de vegetação, então ele interpreta, interpreta não é a palavra correta, mas é a palavra que os alunos compreendem melhor, estas imagens como se fossem uh, aquilo que ele conhece. Os resultados são sempre extraordinariamente surreais. Mas uh, se é possível treinar um algoritmo destes com imagens de animais, também o podemos treinar com, por exemplo, o estilo visual de um artista. Uh, Chama-se isso uma transversão de estilos e o Deep Dream Generator permite fazer isso muito facilmente, mais uma vez escolhendo uma imagem do nosso computador, uma fotografia nossa, uma imagem online, escolhendo o tipo de estilo, ou seja, que tipo de uh, estética artística vamos aplicar e a seguir, clicando em Generate, o algoritmo vai recriar a imagem com base no estilo artístico que, uh, que escolhemos. Isto, como sabem, é muito corriqueiro nas aplicações web. Todas aquelas aplicações nos, nos dizem tira uma foto, faça uma selfie, como se fosse, um, como se fosse um, um, uma, pintura, uma, uma pintura renascentista ou um quadro cubista. Baseia-se neste tipo de algoritmos que já são, já são suficientemente, não diria simples, mas suficientemente capazes para serem usados em dispositivos móveis. Aliás, enquanto, ele, enquanto, ele, enquanto este algoritmo gera e não gera, não resisto mostrar-vos uma outra coisa que os nossos telemóveis já fazem. Não sei se conhecem esta figura. Não, ela é famosa pelas piores possíveis, como sabem. E agora gostaria que... 25 de Abril, sempre! 25 de Abril, sempre! Ok, claramente ter esta figura a dizer que o 25, o 25 de Abril... É para sempre. É um pouco inesperado. E se repararem bem, há aqui umas coisas estranhas. Porque quando fala, parece, parece que aqui Em a abril sempre. Isto que vocês estão aqui a ver, foi criado com uma 5 aplicação 5... muito simples para telemóveis e tablets, chamada Faker Face. O que quer dizer que eh, tornou-se super simples criar vídeos fake, cruzando duas coisas. Eu posso encontrar uma fotografia de uma pessoa conhecida ou desconhecida e filmar-me a mim próprio, e o algoritmo desta aplicação faz a transferência do estilo da fotografia para o meu vídeo e o resultado é algo como este. Ou seja, parece que uma pessoa, a fotografia de uma pessoa, está a falar, Abril está a, ter sempre a que nunca o fez. 25 de Abril, sempre... É ao mesmo tempo interessante e assustador saber que com um simples telemóvel conseguimos fazer deepfakes. É claro que neste momento ainda são deepfakes um pouco rudimentares, mas já fazem algo mostrado. Entretanto, aqui o Deep Team Generator já aplicou o estilo e temos aqui um F16, tal e qual como se fosse pintado por Van Gogh. Reparem, isto não é um filtro, isto demora, razão pela qual demora sempre tempo a aplicar. Isto é uma recriação de uma imagem que foi dada a conhecer ao algoritmo com base no modelo de trânsito que alimentou. O Deep Temos de costuma ter um ser bastante, bastante sucesso com os alunos, porque eles de facto conseguem fazer assim uma série de coisas interessantíssimas e visualmente apelativas, mas podemos sempre avançar para outros domínios. Outra aplicação também interessante no domínio da Inteligência artificial e expressão de plástica chama-se Artbreeder. Reparem que todas as que eu estou a mostrar são gratuitas e estão disponíveis online. O online é importante porque uh, o processamento de imagens artificial quer muito poder computacional e não faz muito sentido que, um, que tenhamos computadores suficientemente poderosos para correr algoritmos. Por exemplo, o, o algoritmo necessita geralmente de um, placas gráficas poderosas para poder aplicar o poder por gráfico ao, ao correr do algoritmo e geralmente boa parte dos computadores que nós, nós, nós dispomos, então na educação, nem, nem se falar nisso, uh, não tem essa capacidade. Portanto, o que nos permitir fazer na web, nos permitir passar para a web o processamento, é o desejado. O Art permite-nos fazer umas coisas muito surreais. E confesso que a minha experiência com os alunos, com as crianças, elas ficam ao mesmo tempo fascinadas e uh, repelidas por esta aplicação. Porquê? Já irão ver. Eu vou aqui criar uma obra de raiz. E o que irão ver a seguir está a acontecer em tempo real. Com este tipo de algoritmos há sempre uma demora. As imagens que estão aqui a ver a ser produzidas não existiam até agora. Isto é basicamente uma implementação de um, de um algoritmo de, de criação de imagens que vai mesclar diferentes categorias de imagens das bases de dados do ImageNet. O que quer dizer que eu posso encontrar mais categorias e regenerar Forçando o algoritmo a dar-me mais resultados, com coisas que ficam sempre um bocadinho surreais. Claro que posso também sempre alterar a percentagem, ou seja, o peso de cada categoria, posso cruzar as categorias que eu quiser e sempre que fizer um refresh, o algoritmo vai-me produzir uma nova imagem em tempo real. Daí esta lentidão estranha, porque de facto ele está a, está a tentar. Interpretar aquilo que eu, que eu quero. E podemos sempre. Entrar mais fundo. Em cada projeto. E uh, tentar encontrar imagens. Ainda mais aprofundadas. Ou seja. O que estão aqui a ver. As imagens estranhíssimas. Quase surreais. Não existiam até o algoritmo esteja E é extremamente poderoso. Colocar isto nas mãos de uma criança. Talvez o, a ferramenta que seja mais interessante, quer para nós adultos, que é para as crianças, é o Nvidia Galgan. O que é que o Nvidia Galgan faz? É, é quase magia, quase. Claro que não, isto é tecnologia, como costumo dizer. O Nvidia Galgan é um algoritmo treinado com alguns milhares de imagens de paisagens. E todas categorizadas por, como. como como sabem, isto não é uma coisa que se explica às crianças, o que se ali, os dados que alimentam um, um, algoritmo, um algoritmo, um modelo de treino do algoritmo, são imagens, ou textos, ou documentos, ou vídeos, que são todos etiquetados. Ou seja, para que eu ensine um algoritmo a reconhecer pessoas, tenho que alimentar com fotografias, identificando onde é a cabeça, onde são os olhos, tudo isso. Isto é quase, literalmente, uma força de trabalho que existe, uma, que, onde milhares de pessoas identificam Elementos em imagens que depois são usados para treinar ao de inteligência artificial. O que o Gauguin nos faz é... parece quase mágico. Porque com o Gauguin temos só que fazer aqui uma pequena manipulação. Ou seja, Ativar aqui a checkbox. Em seguida temos aqui uma, uma paleta muito reduzida, muito rudimentar. E não há, isto aqui não tem muito o que saber. Temos quatro categorias, Building, Ground, Landscape, Plant e temos ferramentas muito básicas. Pincel, Balde Tinta, e Color Picker e Undo. Eu vou aqui pegar no um pincel, vou aqui ao Landscape e vou aqui pintar umas nuvens. Então, vou pôr las um pouco mais grossas, só porque sim. Como é que eu digo pintar umas nuvens? Porque escolhi a subcategoria de nuvens e fiz aqui um rabisco Agora vou aqui a Hill e faço aqui uma espécie de triângulo, como é que isto dá. Venho aqui à mountain e vou fazer aqui tipo umas montanhas à distância. Reparem que este nível de desenho, agora é um bocadinho de rochas, só porque sim. Agora aqui é um bocadinho de mares, porque não. E uh, vou também aqui às plantas para colocar umas flores aqui soltas. Isto é o um nível de desenho da de primária, não é? Porque realmente não está aqui nada. No entanto... Quando eu clico na geração do algoritmo, ele vai-me gerar uma imagem com algum fotorrealismo. Se eu tivesse sido mais cuidadoso a fazer aqui o meu rabisco das montanhas, uh, e do, dos campos, e, do, e das rochas, e do mar, se calhar conseguiria criar uma imagem quase, quase, quase realista. O Galgan é um, é um, um algoritmo de desenvolvido pela, pela NVIDIA, o objetivo deles é simplificar a criação de recursos para jogos, ou seja, em vez de criarem cenários, usar matte painting ou usar geração virtual de cenários ou com artistas digitais a trabalhar intensamente em projetos complexos, ter uma ferramenta que permite gerar em quase em tempo real, a partir da sua knowledge base, da sua, do seu modelo de treino, várias imagens. Quase realistas. E isto para as crianças é uma coisa incrível porque elas ficam com pelo facto de chegam aqui, começam a traçar fazem, fazem fazem fazem umas muito simples riscos, sem grande complicação clicam e imediatamente vem o feedback, vem uma imagem com algum nível de realismo a aparecer no ecrã. Isso é algo de, absolutamente fascinante para eles. É claro que, para ser realista, eu teria que ter mais cuidado a fazer este desenho primário. Enquanto estava a falar, deixei de correr aquele que é um dos algoritmos que eu acho mais interessantes, que é o Deep Daze. Há pouco tempo apareceu o OpenAI Clip. Há pouco tempo, o OpenAI desenvolveu um algoritmo chamado Clip, que, que nos permite, a partir de uma descrição, gerar uma imagem. É claro que esse algoritmo está, pronto, está restrito a investigador neste momento, mas alguns hackers e makers fizeram uma coisa interessante, é que fizeram uma, um cruzamento de dois outros algoritmos com bases de dados de modelos de, de treino acessíveis a toda a comunidade, e criaram um o chamado Deep Days. O que é que o Deep Days faz? Depois de instalado, podem instalá-lo localmente no vosso computador porque isto é uma, uma, uma aplicação de Python ou podem correr o Deep Days num notebook colab. Depois de o colocarem a correr é tão simples como dar-lhe o input textual, um pouco de texto e em seguida o algoritmo irá começar a trabalhar em diferentes interações do, do prompt que, que, que, que lhe deram. Então, reparem que uma coisa interessante do DeepDays é que ele nos mostra os, os diferentes níveis que vai, com que vai trabalhando. O DeepDays, no fundo, são dois algoritmos. Um algoritmo de geração de imagens e um algoritmo de uh, análise de estatística. E os dois juntos formam uma, uma GAN, uma Generative Adversarial, Adversarial Network, que faz conjuntamente o seguinte. Uh, um algoritmo gera uma imagem o outro algoritmo analisa a imagem e vê se está em conformidade com o prompt de texto, com o indicador que foi dado pelo utilizador. E a seguir, pede uma nova geração de imagem para garantir que, num processo de retroalimentação, retroalimentação cíclico, que as imagens se aproximem o mais possível daquilo que é a intenção expressa do utilizador. E aqui que está o ponto interessante do uso de algoritmos de inteligência artificial, quer na educação, quer como ferramenta de expressão plástica. Não é uh, clicar num botão e o algoritmo faz as coisas, é notar que em qualquer aplicação que nós usamos, quer no Deep Team Generator, quer aqui no Deep Days, quer, no, quer no, no art Breeder, quer na NVIDIA Gauguin, o algoritmo produz a imagem, mas são as nossas escolhas, são as nossas decisões, que vão afetar o resultado final. E é neste ponto que é importante trabalhar o conceito de índice artificial com os alunos, com as crianças, levando a perceber que é uma tecnologia que já faz parte do dia-a-dia -dia deles, mas que, apesar de ser complexa, apesar de requerer hardware forte, apesar de requerer alguma complexidade em termos de acesso a dados, em termos de acesso a algoritmos, não é impossível trabalhar com ela e fazer pequenas coisas simples ou até mesmo coisas mais complexas. No fundo, desafiar os nossos alunos não uh, ficar a saber que existe inteligência artificial, mas sim perceberem que a podem usar e até a podem usar para projetos de expressão de plástica, artísticos, estéticos, que lhes permitam encontrar mais uma ferramenta para explorar a sua criatividade, explorar as suas ideias, e pôr cá fora o rico mundo interior que tem. Enquanto eu estou aqui a falar, este algoritmo vai na, na 41 primeira iteração do meu prompt, que foi, será que as máquinas conseguem pensar? E reparem que ele foi gerando várias versões, cada vez mais nítidas, se bem que eu confesso que o algoritmo está um bocadinho mal comportado, porque há ali uma imagem central aqui que me está a deixar um bocadinho inquieto Será que logo, logo, este algoritmo está a dizer qualquer coisa? Me está a mandar para algum sítio? E terminamos aqui. Obrigado pela vossa atenção. Recordo que o Labo Aberto é uma associação que está uh, disponível para todo tipo de projetos. Temos um alargado programa de, de workshops e de iniciativas que podem consultar no nosso site laberto.pt e Termino com um até à próxima.